Então é isso, espero vocês se manifestarem. Antes de a gente começar a live, vamos para o nosso jabá, né? O básico. Confira aí meu curso de migração para Linux, o link está na descrição, está com desconto, tá bom? Lembrando que concluindo o curso de migração para Linux, você recebe meu um mini curso de atributos no Linux de graça. Também, outro que eu quero falar é sobre o OS, que eles têm a versão Premium, que é, você ajuda financeiramente, você está ajudando o projeto, né? eles manterem com um hardware, porque, por exemplo, já tiveram um problema, tiveram que correr atrás de um hardware depois, é, você ajuda a financiar essa galera, né, tipo, empregar essa galera para continuar mantendo a distribuição. Com isso, você recebe seus benefícios, lógico, por exemplo, suporte online, sabe, você vai participar de um Discord dele, tem alguns prêmios, inclusive, relacionados aqui ao canal e blog Toca do Tux, se vocês têm é, prévia, né, tipo, acesso antecipado aos vídeos que eu vou lançando, e outras coisinhas aí do canal, tá bom? Então é isso. Então, dando início aí no assunto, primeira coisa, eu quero dividir essa live em duas partes, tá? É, a primeira seria exatamente a questão de um, Windows copiar o Linux. O título da live anterior foi Linux Copia KDI. Não foi Linux copia, Windows Copia Linux, tá? O que, que eu quero tratar? Gente, eu dispone, é, compartilhei nos grupos e já tinha gente comentando histericamente lá, não que a desktop do Linux para ser igual do Windows sem comer muito arroz com feijão, né? Ah, não usabilidade do Linux é muito inferior ao Windows, não sei o quê? Para começar, vamos por partes. Você vê como é que assim existem fanboys dos dois lados, não adianta falar isso. Galera acha que só existe fanboy no mundo Windows, Linux, né? Do Windows não. Todo mundo é sensato no mundo Windows. Né? Gente foi sobre KDE que eu falei, não foi sobre Linux que eu falei. Tudo bem que na live eu acabei comentando, né? Que é a Microsoft Copia, Linux. Copia mesmo. Só que aí que tá. Os caras começaram a comentar isso sem assistir a live. E eu vou voltar a repetir. Pra você comentar alguma coisa, galera, ter direito de comentar alguma coisa, você tem obrigação de assistir. Porque quem assistiu minha live, alguém percebeu falando mal do Windows? Por copiar Linux? Não. Eu não falei mal do Windows. A não ser que seja fanboy cego ao ponto de dizer que eu só falo mal de Windows, né? Que eu sempre escuto isso. Mas beleza, o que acontece? Além de eu não falar mal do Windows, não ter dito falado mal nenhum do Windows. Inclusive, hoje eu ofreço suporte a pessoas de Windows exatamente por eu não falar mal de Windows. Mas hoje não, já faz anos isso, né? Mas ótimo, vamos lá o ponto. Eu estava falando que o Windows copiando o KDE. Não, Linux. Gente, vamos para um ponto muito interessante. KDE não está disponível só para o Linux, não. Cadê está disponível para os BSDs, por exemplo, FreeBSD, BSD, OpenBSD. Você pode usar em outros sistemas operacionais. E está disponível, inclusive, para Windows e para Mac. Entendeu? Vocês têm que entender o seguinte, cadeia é um projeto independente, não é um projeto do Linux. Assim como, por exemplo, o Timothy Bernan ele falou no meu grupo interno. É o seguinte, a gente tem que desvincular essa imagem. Quando se fala, por exemplo, GIMP, a galera já começa a chiar falando de Linux. Gente, GIMP também é outro projeto independente. Não é um projeto do Linux. Então a gente tem que desvincular essa imagem. Por quê? O problema é que é, esses projetos acabaram ganhando muita força, né, popularidade, por causa do Linux. Mas não são do Linux. Vocês têm que entender isso. Existe GIMP para Mac. Existe GIMP para Windows. Entendeu? Desvinculem essa imagem do Linux. É popular por causa do Linux? É, mas não é do Linux. É um projeto independente. Se você quiser, eu volto a repetir. Se você quiser utilizar KDE no Windows, você pode utilizar. O link tá na descrição. Se você clicar nesse link aqui do barra distributions, no final, lá embaixo, tá lá você, para você baixar para o é, Windows e instalar no Windows. Entendeu? Então, assim, de qualquer jeito, não foi uma coisa ruim copiar. Eu sempre falei isso, não acho uma coisa ruim copiar. Eu acho ruim plagiar, não copiar. Principalmente para manter um padrão. Bom, então falando aí sobre a questão de aplicativos Android rodando em Windows, o que, que a galera tá falando? Um monte de gente veio comentar, inclusive no, é, no chat, inclusive no, nos comentários. Não que os aplicativos Android vão rodar no Windows 11 nativamente. Se a Microsoft disse isso, eu lamento, mas ela falou merda. Tá? O que, que acontece, gente? Não tem como você rodar os aplicativos do Android de forma nativa. Vamos fazer uma análise do porquê. Teve a galera que veio falar o seguinte: não está rodando nativo sim, porque é, tem um kernel lá que faz rodar kernel por kernel, roda o Linux. Deixa eu explicar para vocês. Não, porque o kernel do Android tem gente que fala, não é um fork e que não tem no kernel Linux, no kernel vanilla. Ah, não, que... só Teve gente que já me falou isso. Ali não é kernel do Linux, são só trechos do kernel. Tudo balela, tá? Falando agora de argumento de pessoas que trabalham com Android, que eu já conversei com elas. É o mesmo kernel. Mesmo que você fosse fork do, do kernel vanilla. O que acontece? Antigamente era realmente um fork. Porém, que você não retirava nada. Só adicionava as coisas que queriam. É isso que a equipe do Android fazia com o fork deles. Eles não modificavam... O kernel deles. Era só a adição de ferramentas e recursos que eles desenvolveram para o Android. O que aconteceu com o tempo é que depois esses recursos foram parar no kernel vanilla. Esse fork deixou de existir. Juntaram as coisas. Tanto é que eu já publiquei em artigo, não sei qual blog, se foi no meu ou no Linux, que quando uh, anunciaram que o, versões LTS do kernel vanilla ia para seis anos, a galera de Android ficou feliz pra caramba. Isso ia beneficiar eles. Kernel por kernel é tudo igual. Quem já compilou kernel eu já viu a sessão de Android lá dentro, tá? Isso aí não é motivo. Ah, aqui tem um kernel lá, ah, isso não justifica, tá? É mais fácil, então nesse caso você tem distribuições Linux do que no Windows nesse caso, tá? O ponto que pega, uh, o Windows ele teria que ter suporte à biblioteca Bionic, porque assim, é, que eu volto a repetir, já tem vídeo aqui no meu canal sobre Bionic que a diferença, né, uma grande diferença entre as distribuições Linux e o Android, que o Android também é uma distribuição, é exatamente a Bionic. Que enquanto as distribuições usam, por exemplo, GLibC, ou Mans ou outro tipo de biblioteca, o Android utiliza a própria dele, a Bionic, que é uma biblioteca que surgiu de porções de bibliotecas do FreeBSD e porções de bibliotecas do NetBSD e porções delas são próprias, otimizadas pela própria galera do Android. Uh, e assim surgiu o Bionic. Então, assim, para isso, o Windows teria que ter suporte a Bionic. E aí complicou, né? Porque, para isso, o Windows teria que ter uma API igual do Android, ou seja, igual do Linux. Porque Linux, ele tem API POSIX, né? Segue é a API POSIX do Unix, e ele tem API própria também. Que Eu já escrevi um artigo chamado Linux mais do que o Unix, que vocês podem conferir recursos que o Linux tem e que nenhum outro Unix tem, tá? Então ele teria que ter uma API igual, só que o Windows tem uma API diferente, que se chama Win API, uma coisa assim. Tá? Os dois são sistemas de API diferente, já começa a complicar por aí, no kernel, na biblioteca, e entra por fim depois o outro ponto, né? Que para isso também um, o Windows teria que ter suporte Adobe, que seria o Java do do Android, entendeu? Então assim, gente, começa a gerar um monte de complicações lá e por fim, não, isso não é verdade que o Windows vai rodar aplicativos Android nativamente, mentira, tá? Teve um rapaz que veio comentou e até corrigiu, e falou assim, não, eu não quis dizer nativo, eu quis dizer por padrão, tipo já vem é, um suporte, né, um recurso para você rodar aplicativos Android por padrão ali no Windows diferentes distribuições que não vêm isso é verdade vai vir por padrão mas não é nativo que vai rodar tá e o um último ponto muito interessante que eu achei muito legal a galera falando o seguinte né a ah, Windows é rodando os aplicativos melhor que as distribuições Linux você conhece algum aplicar é um programa para distribuições que roda de forma boa porque eu não conheço nenhum programa bom e já no Windows está rodando muito bem o cara nem testou o cara já até tá elogiou no Windows 11 sem nem ter testado. E fora que é o seguinte, né? Nesse ponto eu vou criticar assim, a Microsoft. Que anuncia que vai sair bomba caramba, não sei o quê, mas na hora do vamos ver mesmo lascou, tá? Sempre foi assim, sempre eu vejo no Windows sempre foi assim. Eles anunciam como se fosse a coisa mais maravilhosa, na prática começa a acontecer um monte de erro e ao longo do tempo eles vão corrigindo, vão lançando as versões, né, novas builds do Windows, que vai corrigindo esses problemas. Uh, quer ver um problema muito grave que vai acontecer, quem for utilizar o Windows 11, é que ele só vai ter suporte, pelo que eu encontrei informações, em versões mais recentes, tipo assim, é... imagina o Core 5 da geração 7, a sétima geração do Core 5 para frente, quem tem anterior não vai conseguir, a vantagem é que o suporte do Windows 10 vai até 2025, né? para quem quiser utilizar o Windows. E aí, então, tá esses problemas, tá, galera? Então, não, é, não tem esse negócio de Linux é igual o é, Windows, né? No desktop e tal. Não tô tratando disso. Tava tratando do KDE. Então, você vê que, assim, fanboy tem pros dois lados. E o pior do que fanboy é os que ficam bancando isentões, tá? A isentosfera. E um monte, inclusive, foi lá falar, né? Ah, não! Eu tenho três sistemas operacionais aqui. para eles, só existem três sistemas operacionais. Windows, Mac e Linux. Só. Só. Para essa galera, entendeu? Não que eu tenho três sistemas operacionais aqui, eu entendo o que eu tô falando, não sabe porcaria nenhuma, é um amador do caramba. Então eu finalizo essa live por aqui, tá? Pelo menos os assuntos que eu queria tratar seriam esses. Não esqueça de conferir os links na descrição, você vai ver aí sobre o KDE e tal, o projeto Regato OS tá bom? A versão premium e o meu próprio curso, eu vou voltar a frisar isso, tá? Porque ali sim você vai aprender Linux de verdade. Forte abraço para todo mundo, boa noite e fui. Bom final de semana.